da Brotherhood só para vocês verem como é que funciona É o seguinte, é só a gente ir conversar com algum guarda Vamos para o White E Agora é só a gente conversar com qualquer guarda Ele vai é mandar a gente... Então é vamos lá é bom, Entrega o que você tem que entregar logo Pronto Agora vamos ver aqui é onde que a gente tem que ir Pronto gente, chegamos aqui no lugar Ponte do Dragão Vamos lá ver o cara lá E vamos ver o que, é que vai dar Beleza. cadê o One? Ok, eu matei o um cara or... da LB. Você quer dizer Astrid? Morto? E isso não é justo? Ah, isso é hum. stroke de boa fortune Agora eu assisti os movimentos da Dark Brotherhood Esperando o tempo de atingir Esse tempo é agora Minhas agentes recentemente Acquirem a passphrase para o seu it É Silence, meu irmão Vamos, vamos. então my friend, you've slain their mãe né, é. deixa para mim resolver a treta. É, eu tenho que ter a honra tá, Vou acreditar nisso. Deixa eu... Vou editar aqui gente. Vamos lá gente, tô aqui já, tá uma escuridão danada, mas já tô. Aí vamos aqui. Silence, my brother! Vamos lá! Agora o bicho pegar! Bom gente, eu não faço nem ideia se é difícil matar a galera Então eu já dei um quick save aqui E vamos devagarzinho Vamos ver se a gente consegue matar nossas facas E dormindo Vou e... Vamos aqui devagar O esposo dela Morto Vamos ver o que, que tem, gente. Machado elfico de remanto, cura, faquinha, beleza. Ai, não, não equipei a, as armas da Street espera Peraí, não, não. Vamos lá. por um, matando. Click Save. Cadê a galera? Tá apontando um cara ali, mas não tá ali não Vou matar esse cidadão aqui Esse kaijit aqui... Ah não, não é kaijit não Morto Muita de dano, vamos ver o que ele tem. Black Dragon tô. Mas esse aqui é por causa do mod que eu instalei. Né? Olha que massa aqui, velho. Né? Crum. Espada de aço. Poção de invisibilidade. Luvas etéreas. Ok, vamos Será que eu vou ter que matar aqui a menininha também? Ah, acho que é Babette. Só pra aqui. tal sem necessidade nenhuma eu vou aprender. Ficado para a morte ah, Opa, tem uma aranha vem... Vou cortar as chefes dela para mim temos um menos outro Está matando todo mundo A dormindo tá? Tá bom, esse ali tá virado pra mim, né? Nossa, será que ele vai me ver? É, tá meio dormindo, ai! Levanta! Morreu Eu sabia que eu não devia ter feito essa aproximação desse jeito, mas beleza Capuz Uma cimitarra Essa é boa Eu não vou pegar, tenho necessidade Vou matar o último O último aqui é surdo Cadê? Tá deitado aí olhando o vidro? Boiando. Ó, então, o que você tem? Ah, tá. Ataque com uma arma de uma mão causa um dobro de dano. Ah, tá. É a mesma coisa, né, João? etérea Beleza, matei aí. E agora? Vamos lá, falar com o cidadão lá Fiz o serviço que quero para você fazer, cidadão aí, Voltamos aqui para falar com o cara que ele executou o serviço E aí vamos ver o que, que acontece, eu nunca fiz essa missão Fiz essa Por tudo que eu holy, Pode ser verdade? Have you actually done it? This is a great day, my friend. You have struck a blow against darkness that will not soon be forgotten. Here, as promised, most generous reward. I'll make sure the emperor himself hears of all you've accomplished. É. Vale grande bosta. Meu, na minha opinião é não vale a pena, tá gente? Só avisando vocês. Vale muito mais a pena fazer as eu vou da sure da the a da Brotherhood, que é super legal. É, você dá um jeito então de falar lá com o homem lá que eu sou o cara. Então tá, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tchau pessoal.